meu nome é Marta Carmo, tenho 38 anos e sou acupuntora. Cumulativamente sou sócia-gerente de uma PME. Entrei uh, nos investimentos lucrativos na Bolsa com o Frederico uh, numa procura uh, pela rentabilização dos meus ativos pessoais. Uh, a chegada do coronavírus foi uh, um alerta para a necessidade do investimento. No entanto, tinha alguma dificuldade, como a maior parte das pessoas, em encontrar como e de que forma poderia investir. Após a procura normal, que todos, penso que quase todos nós fazemos, que serão os bancos, os certificados da forra e tudo, e tudo mais, ou seja, os, os ativos mais, mais normais de serem de serem investidos, à conclusão que efetivamente a Bolsa seria o melhor lugar para fazer rentabilizar, pelo menos com rentabilizações interessantes e valores interessantes de, de retorno mas depois chegou a parte B que foi onde onde é que eu vou obter esta informação onde é que conseguimos encontrar uh, o beabá do como é que se investe numa coisa que desconhecemos a a priori uh, e foi assim na minha procura que alguém me sugeriu que, que eu visse uh, uns podcasts que o Frederico já tinha já tinha gravado uh, Após ter ouvido o podcast, fiquei muito elucidada e percebi que provavelmente era alguém que falava uma língua para os, os mortais uh, e permita a qualquer um, venha de que área venha, não é? No meu caso, da área da saúde, um, conseguir compreender e entender a dinâmica e, e todo o mecanismo que envolve o investimento em bolsa, o investimento nos mercados uh, e tudo mais. Um, o Frederico é muito acessível. Temos a vantagem do Frederico também ser uma excelente pessoa e, e ser alguém que está uh, está mesmo interessado que, que consigamos uh, crescer e, e enquanto pessoas que consigamos crescer também como investidores. Uh, e, e sempre que tive qualquer dúvida devo dizer que o Frederico foi muito expedito em, em responder às minhas dúvidas uh, pelos meios que, que tenho a dispor uh, quero deixar aqui o meu agradecimento ao Frederico porque enriqueceu muito o meu conhecimento uh, não esperava sair a saber tanto uh, e se estão em dúvida acerca de entrar, fazer ou não fazer, acreditem que este é o lugar para começar e é o lugar para iniciarmos o um mundo, porque investimentos são sempre um mundo, mas o Frederico será certamente a pessoa indicada para, para começar. Obrigada.